azeite? Se não tá, vai ficar porque tá começando mais um vídeo muito foda aqui no canal. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu quis começar o ano de 2018 bem turbinada, né? Eu quis começar o ano de 2018 diferente. Quis começar já diferenciada. Coloquei as minhas feixolos. Tô super satisfeita. <risos> Eu Vou trazer pra vocês tudo sobre o meu silicone Porque, gente, eu recebi tantas mensagens No Instagram de vocês Laís, quantos ml você colocou? Você colocou na frente ou por trás do músculo? Com quem você colocou? Então eu vim aqui nesse vídeo esclarecer todas as dúvidas de vocês, ok? Então vamos começar esse vídeo logo para não ficar muito longo, porque tem bastante Tante informação Então gente, há uns 5 anos atrás Eu fui bem gordinha Eu cheguei a pesar 20 quilos a mais do que eu peso hoje E como eu emagreci muito De 5 anos pra cá Teve algumas partes do meu corpo que Eu não estava satisfeita Né? Que era a barriga e os seios Então ano passado eu fiz uma lipo O problema com a barriga foi resolvido Então vou fazer um vídeo falando sobre a lipo mais pra frente Enfim, esse vídeo não é sobre isso E esse ano eu resolvi fazer o meu peito Por quê? Como eu emagreci muito, meu peito tinha ficado um pouquinho murcho. Eu não gostava deles Eu não fiz por estética, pra mostrar pras pessoas que eu tenho silicone Não foi por isso, eu fiz porque eu olhava no espelho e eu não gostava do que eu via E eu acho que a melhor coisa que tem no mundo é você se olhar no espelho e falar eu sou foda Eu queria melhorar o espelho e me sentir bem com o que eu tava vendo Então eu resolvi colocar meu silicone esse ano Foi uma coisa muito rápida Foi uma decisão que eu tomei assim, de um mês pro outro Falei pra minha mãe Mãe, eu vou colocar, fui, marquei e coloquei E foi super rápido Então eu vim aqui contar pra vocês um pouco da minha experiência Antes de começar esse vídeo, já vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês Gostosinho no azeite Pra ajudar esse canal a crescer e atingir mais pessoas Sobre as consultas Eu cheguei a fazer duas consultas apenas com dois cirurgiões Tá? As consultas em média você paga de 100 a 150 reais Se foi indicação Pelo menos aqui na minha cidade é assim A primeira consulta com o primeiro cirurgião Ele me indicou uma quantidade de 330ml Em cada seio Por trás do músculo Beleza Fiz uma consulta com o segundo cirurgião Que foi o cirurgião que fez a minha cirurgia Ele me indicou uma quantidade bem maior e na frente do músculo E eu optei em fazer com ele ah, Mas as pessoas falam que por trás do músculo Não tem perigo do peito cair Esse cirurgião me explicou coloca o silicone por trás do músculo, realmente o silicone nunca vai cair, ele vai ficar preso ali pro resto da vida só que se você engordar e emagrecer ou se você ter filhos o seu peito, que é o que fica por fora ele vai cair, o que não cai é a prótese, ou seja, o silicone vai ficar aqui em cima, mas a sua pele o seu peito que tá na frente, ele vai cair então não tem essa de peito não cair quando é por trás do músculo, o peito cai sim o que não sai do lugar é a prótese inclusive eu vou deixar uma foto aqui pra vocês uma pessoa que colocou por trás do músculo e o silicone não caiu, mas a pele cedeu Pra vocês verem mais ou menos como que fica Se esse tipo de coisa acontece É, gente Então fiquei com medo de colocar por trás do músculo E eu coloquei na frente do músculo mas na frente do músculo seu peito daqui 5 anos não vai cair? Depende muito, gente. Depende da prótese, depende do que eu vou fazer com o meu corpo daqui pra frente. O meu cirurgião, ele me indicou duas próteses. A prótese nacional e a prótese internacional, que é uma prótese alemã. A prótese alemã era uma prótese mais cara, porém, ela era uma prótese melhor. Minha prótese é da marca Politec. Ela é de micropoliuretano. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço e o telefone da onde que eu comprei isso, caso vocês precisarem comprar. Essa prótese de fora é antiaderente, ou seja, por fora dela, ela é até diferente das próteses convencionais. Geralmente as próteses elas são aquele silicone, parece um gelzinho transparente, né? Essa prótese alemã, não, ela é mais branca e por fora ela é mais áspera. Ou seja, quando ele faz a colocação, ela gruda dentro do seu peito e a sua pele gruda na prótese. Então a tendência do seu peito cair é muito muito pequena. Não vai acontecer a mesma coisa que acontece se você coloca por trás do músculo. O silicone fica aqui, o peito cede, você acaba tendo que fazer uma mastoplastia para poder consertar a sua pele. De qualquer forma, você vai ter que fazer outra cirurgia. Até aí, beleza. Valores. Mas tem em torno de 7.500 a 8 mil reais foi R$4.000 de cirurgião, R$1.500 de hospital, R$2.400 da prótese. Porque eu escolhi a prótese alemã. Eu acho melhor vocês estiverem pensando em colocar ou optar pela mais cara, pra você não ter uma surpresinha aí lá na frente, né? Muita gente me perguntou como que foi o meu pós-operatório. Cara, pós-operatório foi super tranquilo, super, super, super. Falam que o que mais dói é quando você coloca por trás do músculo. Tem amigas minhas que colocaram e me falou que em sete dias não conseguia nem respirar de tanta dor. Dá até falta de ar. Então eu não sofri, Eu sofri nada. Os três primeiros dias são os dias mais chatos, são aqueles dias que você não consegue levantar sozinha quando você senta dói, quando você levanta dói. Mas cara, no meu quinto dia eu já tava já sentindo dor nenhuma. No meu sétimo dia eu já tava andando pra lá e pra cá eu tirei o remédio pra dor e não senti mais dor nenhuma. Com dez dias eu já fui liberada pra dirigir, eu dirijo moto Desde então meu pós tá super tranquilo. Cada vez eles ficam mais bonitos porque quando você acaba de fazer a cirurgia e não tem esse contorno aqui, ele sai totalmente redondo, aquela bola, não fica bonito, então com 5 dias já começa a aparecer, já começa a ficar bem torneado, com 7 dias de cirurgia ele já fica bem definidinho, mas hoje eu tô com 17 dias e cara, eu estou amando e estou morrendo de medo de desinchar mais do que isso, porque se desinchar mais do que isso, meu Deus... Jesus, colabora com nós, tá? Muita gente me perguntou se depois eu coloquei o silicone Estourou estrias no meu peito Não estourou nenhuma estria no meu peito Na verdade, eu já tenho estrias De quando eu fui gordinha e emagreci Então, como eu já tinha estrias Eu resolvi começar um tratamento Essa semana, com um creme que eu ouvi falar Muito bem pelo Instagram Tenho certeza que vocês conhecem esse creme Quem não conhece, já deve ter ouvido falar É o creme sem estrias, da Michelle Marques Esse creme tá super famoso No Instagram, todas as blogueiras Estão usando esse creme Eu entrei no Instagram sem estria E eu vi muitos resultados de antes e depois Que eu fiquei tipo... Então eu comprei, tô usando ele tem uma semana. Eu passo ele todos os dias, de manhã e à noite, antes de dormir. Tem que fazer um tratamento de mais ou menos uns três meses pra ver o resultado mesmo. Então eu vou fazer certinho. E vocês que quiserem comprar o creme sem estrias de vocês, eu vou deixar aqui na descrição também o arroba do Instagram sem estrias e o link de compra pra vocês irem lá e comprar e começar o tratamento junto comigo. Pra tirar as estrias do corpíteo, né? E ficar como pro próximo verão? Gostosinho, azeite. Agora... Pergunta que eu não quero calar. Quantos ml você colocou, Laís? Quantos ml vocês acham que eu coloquei? De lado, tá vendo? Frente. De lado. Que rufem os tambores! <risos> então, amores, eu coloquei nada mais nada menos que 485 ml em cada seio. Atura ou surta? Aê. Atura ou surta? surta. E Não parece. Eu deixei pra contar isso pra vocês no final. Quando eu fiz a minha primeira avaliação com o meu primeiro cirurgião, ele disse que eu precisava colocar 330 na frente do músculo, porque eu precisava colocar esse tamanho e iria ficar bom. Quando eu fiz a minha segunda avaliação com o segundo cirurgião, ele foi foda. Ele pegou uma caneta, ele circulou o meu peito e falou, Laís, você tem que colocar essa, seu peito tá assim, tem que preencher isso, você não tem colo nenhum. Gente, eu não tinha colo nenhum. Isso aqui era reto. Meu peito, ele dava um leve volume aqui embaixo, mas aqui em cima eu não tinha colo. Se eu colocasse uma Prótese menor, a prótese não iria preencher Todo esse espaço Então a minha prótese é uma prótese de 485 ml Mas ela não é pra frente Ela tem um diâmetro largo Eu tenho isso aqui, olha o tamanho dela Ela é uma prótese que tem uma base larga Um diâmetro largo, ela não ficou tão exagerado. Então quando você for colocar seu silicone, não fica indo pela cabeça das pessoas. Ele me mostrou uma prótese de 330ml e nem parecia que eu tinha peito. Como meu peito era um pouco flácido tinha muita pele para ser preenchida Se eu colocasse uma prótese menor do que 485ml a minha pele ia ceder O silicone ia ficar certinho, mas meu bico ia parar aqui embaixo, porque minha pele ia ceder Então quando vocês decidirem colocar o silicone de vocês e forem escolher o cirurgião escolha um cirurgião que realmente entenda do assunto. Eu quase fiz cagada, porque se eu tivesse colocado um tamanho menor, meu peito ia ficar feio. Só tenho que agradecer a Deus por ter colocado o cirurgião Marcos Fúvio na minha vida, que ele me explicou tudo. Eu saí da consulta dele sem nenhuma dúvida. Então não tem essa de, ai, 480 é muita coisa. O cirurgião tem que colocar o que vai ficar bom no seu corpo. Então o tamanho que eu coloquei é o tamanho ideal pro meu corpo. Então vocês têm que ver qual é o tamanho ideal pro corpo de vocês. Eu fiz a minha cirurgia aqui em Ribeirão Preto mesmo, tá? O nome do meu cirurgião é Marcos Fulvio. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nome dele, o telefone pra vocês marcarem consulta se caso vocês quiserem fazer com ele também. Eu nem queria fazer esse vídeo hoje, queria fazer daqui 30 dias pra mostrar realmente o resultado final pra vocês. Eu sei que vocês estão loucos pra ver o antes e depois, então vou deixar algumas fotos pra vocês verem a diferença que ficou. aqui, eu espero de coração que vocês tenham gostado que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês, mais uma vez eu peço pra vocês deixarem o like de vocês nesse vídeo pra ajudar essa nega aqui, né, com esse canal pra esse canal decolar muito mais esse ano que esse ano de 2018 seja um ano abençoado que Deus realize todos os nossos objetivos quem quiser ir acompanhando passo a passo desse processo, me segue no instagram arroba vou deixar aí pra vocês seguirem, eu posto vários stories todos os dias, dando conselhos, dando dicas então me segue lá no instagram galera eu sei que vocês vão adorar, um beijo